Olá gente! Olá gente! Hoje viemos ensinar como fazer um lip balm caseiro que é super hidratante. Se você quiser saber como se faz, continue assistindo o vídeo. Então é com a gente. Vamos tchau. lá, vamos lá. Então gente, nós vamos precisar de uma vela, uma colher de chá. Não precisa ser necessariamente de chá, só alguma coisa pra você ah, pegar a vasilha. Vamos precisar de uma vaselina aqui, ó Vaselina sólida, tá? Que é muito barato, eu pensava que era caro, mas é muito barato É, se você não tiver vaselina sólida Você pode fazer com manteiga de cacau, tá? Mas Dá super fazer, certo também A gente vai fazer com a vaselina Vou precisar também de um batom é, Esse aqui tá meio estragado já ah, Aí eu vou usar ele Terminar com ele Ou se você não tivesse.. Pode, tem gente que usar com sombra Pigmentos, mas eu prefiro usar com batom um recipiente pra derreter. Que vai colocar assim na vela. qualquer é, assim. assim, Pra derreter. Se você não um tiver, matão, você pode pegar qualquer coisa que possa ir no micro ondas botar no micro ou levar banho Maria. E um potinho. Pra. Pra colocar, colocar depois de pronto. É isso aí. Então vamos lá. Primeiramente. Então, gente, se vocês não tiverem um potinho assim, pode ser uma colher também. Uma colher metálica. É isso aí, o grêmio é metálico Então, senão... vocês vão pegar aqui assim um pouquinho de vaselina assim, Um pouquinho bastante Um pouquinho e bastante <risos> <risos> <risos> Tá é mole, gente Nem vai você derreter tão Porque tá muito calor aqui E de janeiro sabe como é Ah, é, né? De meu... janeiro Vou pegar também agora o batom não, não, sei se é não, vai não, cara Um pouquinho de batom, tá? Isso vai a gosto A gente vai usar só um pouquinho Pra ficar só uma coisinha mesmo De leve Vou aqui. Vai. Então, gente Aí você, se você quiser Você pode colocar algum... Alguma essência. Isso aqui é de baunilha. Tem de vários, tem de morango. Vou colocar um pouquinho. Como a gente gosta. Pode mim. dar um gostinho e tá? tal. Agora vamos ofender e vamos derreter tudo isso. Então, gente, já ligou a vela, agora coloca aqui em cima. Vamos esperar tá derreter. Gente... Tem que esperar derreter. Você vai misturando até derreter tudo até ficar um líquido. Então, antes já volta. Olha, já tá bem líquido. E é assim. a gente é Olha, o batom aí tem é um brilhozinho aí. Tá é cheio de brilhozinho, né? Agora a gente vai colocar dentro do potinho. O potinho aqui, esse aqui. potinho aqui. Calma é. aí. Então, gente. A gente já passou pra cá potinho a gente não gravou porque a gente fez assim uma coisinha que... sabe derramou um pouquinho só um pouquinho. é isso aí derramou quase tudo mentira mas derramou até tá vendo o papel todo cagado enfim você deve estar tá pensando assim nossa a só deu esse potinho não deu outro potinho desse aqui também mas isso a gente vai ser a estrela de hoje é então a gente, então, gente vai colocar volta. um pouquinho no freezer por um minutinho apenas depois a gente grava pra vocês de novo como é que vai ficar no final. Então, então já voltou. É. Gente. Então, gente, esse é o resultado. Que a gente fechou aqui e Ficou um minutinho assim. E já, já endureceu. A gente tá tão pena de passar o dedo aqui, mas vamos testar a cor. Ai, é. Olha, ficou uma coisa assim meio suave com os brilhinhos, que o batom é com os brilhinhos. E nem apareceu o a de rosa Agora a gente vai passar aqui Aí vai mostrar pra vocês o resultado Então, gente, foi esse resultado também Fica assim, olha Aqui Ele ficou Só um brilho mesmo Então, ah, então ignorem esse brilhos. barulho No fundo ah, é. Ficam os brilhinhos Eu devia também Então é isso Tchau, tchau. Tchau, experimente.